Fala, família TW, tudo bem? Hoje vamos começar mais um diário de trade, tá? Peço que você fique até o final. A gente vai falar hoje em específico tanto sobre a reportagem que teve lá no Fantástico, né? Que é referente aos day traders, né? Vamos falar também sobre as ações, né? Sobre cinco ações que eu separei essa semana para poder fazer swing trade e falar sobre day trade em específico, a operação que eu fiz no diário, né? É, que eu fiz no dólar, né? E vocês vão saber aí se eu fiquei positivo negativo e etc. Enfim, a gente já vem de uma semana muito boa, né? As últimas duas semanas, muito positivo. A gente criou o um projeto para fazer o diário de trade com um contrato fixo né? e operar. A meta não era necessariamente ficar positivo e etc. E tal, e tal, e tal. Era mais relacionado a, a trabalhar com a parte de gestão de risco, mostrar que é possível ter resultado mesmo operando com poucos contratos, tendo um pouco capital e etc. É, trabalhar aquela parte também é, emocional da galera, enfim... Eu fiz todos esses dias praticamente quase todos os dias é, fazendo live ao vivo é, com a galera que estava aparecendo comigo. Então as operações são todas gravadas, estão todas no canal e algumas estão até em live, né? Mas algumas estão cortadas, né? Que eu separei só o trade e postei no, no canal. Mas a maioria tá, uma pequena maioria tá em, em live. Vamos lá. Hoje nós, eu separei cinco ações: ENG, ENG11, BR3, enev 3 PK3, né? e B3SA3 essas cinco essas cinco ações eu decidi comprar hoje e comprar na abertura em momento atual até que no determinado momento eu falei assim cara eu não vou comprar na abertura eu vou esperar descer um pouquinho e deixei as, or as ordens lá limite né é, para quando o mercado chegasse e acionasse tantas ordens em B3SA3 PK3 e Enev3 que inclusive subiu 15% hoje todas as três não executar a minha operação. Você pode perceber que a Neve aqui dá abertura já disparou, né? E eu vou fechar aqui a operação no dólar, tá? Pronto. Vou fechar aqui a operação no dólar. Só pra não... Só por causa do horário, tá? Pronto. E vocês podem perceber que... Eu acabei não pegando essas três operações. E eram as ações que eu ia carregar na semana. Toda semana eu escolho é, cinco ações pra poder operar até o final, sabe? Tipo, comprar na segunda e vender na sexta mais ou menos assim nesse ritmo tem operações que eu seguro né caso por exemplo vamos supor que eu escolha essas cinco ações para da segunda até a sexta ficar posicionado aí chega na sexta eu vou fazer uma reanálise das das das, das ações que eu vou para a próxima semana que eu vou estar tá posicionado na próxima semana e vamos supor que alguma ação dessas cinco aqui continue para a próxima semana. Então, essa em específico eu não vou vender para comprar de novo, né, gente? Então, eu continuo posicionado. Mas só nesse caso, assim, específico. É... Eu sempre tento trazer aqui para vocês uma transparência e tentar trabalhar a parte de... É possível, sim, trabalhar com pouco dinheiro. É possível, sim, você sustentar, né? Eu falo assim, pouco dinheiro, gente, no sentido assim, tem gente que começa com... Com cinco mil, tem gente que começa com mil, tem gente que começa com cem reais, tem gente que começa com 500 Eu sempre toco no assunto aqui em específico que é muito mais importante você ter conhecimento e aprender a operar e errar enquanto você não tá com muito dinheiro do que necessariamente você tá com a mão cheia, super alavancado e etc. Vocês já sabem disso, isso aqui não é novidade para ninguém, tá? É... E eu sempre tento trazer aqui a parte da educação financeira referente ao gerenciamento de risco. Enfim, vamos a, ao assunto principal. Dessas cinco ações, apenas duas acionaram as operações. Em BR3, né, que deu 24, tá dando 24 reais agora, e ENG11, tá dando 35, mais ou menos 50 contas aí, 50 contas aí no bus. Mas chegou a até que dá um ganhozinho horinha, né? Vamos carregar até o final da semana, vamos ver qual vai ser o resultado delas, né? Acredito que seja um ótimo resultado. Mas se não for beleza, o importante aqui é vocês entenderem que Swing Trade, ele, ele ao contrário do Day Trade, né? ele te traz uma tranquilidade. E é muito bom para a galera que está iniciando no mercado financeiro ou que não está iniciando, mas que tem outros afazeres, por exemplo, trabalho, etc. Então, o Swing Trade, ele vai te dar essa liberdade. Você abrir uma operação e fechar depois, né? E deixar lá só no no home broker mesmo lá, eu deixo normalmente a operação, tem vezes que eu tô fora de casa, por exemplo, hoje eu tava fora de casa, e eu deixei a operação ali no home broker rapidinho, é, na pedra, vamos dizer assim como a gente sempre fala, <risos> e acabou acionando e tá, tal, as outras não acionaram, mas só fé. Então esse foi o resultado positivo hoje das ações, aqui é tudo para a Trade, tá? Hoje no índice, hum, hoje no índice não foi tão legal, né? Hoje a gente ficou aí, chegou a ficar mais de 30 pontos negativos, de cara? Mas assim bem bem assim bem assim no gerenciamento mesmo eu converso muito com vocês sobre as minhas operações que eu faço no índice eu sempre opero é, no início do dia e finalizo no final do dia eu sempre pego é, muitos pontos a galera sabe que eu pego muitos pontos tem operações aí no meu canal aí por exemplo desses dias aqui que eu operei ao vivo que peguei 140 pontos no dólar então assim o importante é quando você perder perder pouco e quando você ganhar você ganhar mais né galera então assim o que eu quero passar aqui de visão para vocês é que vocês têm que estudar, vale a pena, tá? Viver de day trade não é, assim, a, a coisa mais fácil, mas é uma meta para muitos, né? Hoje eu já tenho metas diferentes, né? Antigamente eu tinha, assim, uma meta, assim, de, ai, ah, se eu chegasse para vocês, se me perguntasse alguma coisa, eu ia falar assim, não, mano, eu quero viver de day trade, day trade. Hoje, né, que eu já tenho esses resultados, já consigo trabalhar com day trade de forma consistente, eu já tenho outras metas, né, outras metas. Mas, assim, eu fico muito feliz que eu consigo ter resultados, né? E eu consigo provar para as pessoas que eu tenho resultado. E consigo incentivar vocês a terem resultados. E consigo até, assim, às vezes, dar um, uma direção para vocês. Então, eu fico muito feliz. Participa aí também do meu grupo no WhatsApp, tá aí na descrição. Lá eu tô sempre disposto a passar qualquer tipo de dica, passar as minhas experiências pessoais no mercado, os meus erros. Tudo eu posto lá no grupo. Quem tá no grupo sabe, mano. Eu tô sempre errando, eu tô sempre, sabe? E eu sempre chego lá e falo o seguinte, galera, é o seguinte, eu errei... E isso é bom, sabe por quê? Porque melhor você errar com um contrato do que você errar com 100, cara. Então, como eu tô numa fase onde eu tô, é, vamos dizer assim, em transição, né? Saindo do day trade para swing, position, eu tô nessa transição, né? Então, assim, eu não me incomodo em errar, tá? Todo mundo sabe os meus resultados, eu opero em conta real, eu opero no mercado ao vivo, eu tenho conta aberta, eu tenho MQL em ativo no, no Forex, então assim, eu sou muito transparente no que eu faço. Enfim, e hoje foi esse resultado, falei muito, mas é, tem um dado é, que foi passado, é, acho, no domingo, acho que foi no domingo no Fantástico, que falou sobre os day 3 E algumas pessoas me perguntaram, o que, que você acha disso? Gente, eu acho que eles estão certos, tá? Eu não vi nada demais, eu só vi a realidade, realmente as pessoas perdem. Só que tem alguns detalhes que vocês têm que se atentar. Quais são esses detalhes? Primeiro, a reportagem ela tem que ser sensacionalista, por quê? Porque se ela não for, ela não vai dar clique, ela não vai dar hater... Né? Então, não vai gerar engajamento para a Globo. A Globo ela precisa de engajamento, porque vai gerar mais audiência, vocês vão ver mais anúncios e etc. Então, assim, a parte referente à reportagem, pô, beleza, ok, é a realidade. Beleza, que a reportagem em si ela só mostra o ponto negativo. Mas, assim, é, é muito melhor uma pessoa... Às vezes, assim não vou dizer que é melhor, tá, gente? Mas, assim, em alguns casos é melhor a pessoa entrar ali, estar tá ali na Globo e ver aquela reportagem e, tipo, ficar com um pouquinho de medinho do que ela vir para o YouTube, por exemplo, e, às vezes, deparar com algumas propagandas, né? De croissant aí, por exemplo, e achar que é facilidade e vir aqui e perder uma casa. Então, eu prefiro que ela fique lá... E não percam a casa do que ela vir para cá e, achando que é tudo fácil, que dá para fazer mil reais brincando e a pessoa meter o dinheiro aqui todo e perder. Como eu já vi muitas pessoas fazerem, né? Já vi em casos de pessoas que elas é, acabam perdendo até a própria vida, né? É, então, assim, é muito complicado. Então, eu fico até meio, meio lento, assim, falando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto chato. Em outro, em outro ponto que vocês têm que levar em, em consideração ali na entrevista, eu assisti só um pouco, tá? Eu já imaginaria como é que seria, então eu não fiquei assistindo perdendo o meu tempo. Então, assim, tem um ponto que ele deixa bem claro ali, ele fala bem assim, é, eu cheguei a colocar dinheiro, ganhei, e depois que eu ganhei, eu fui ganancioso. Então, tem uma parte que ele fala mais ou menos assim. Então, ele explica, ele deixa extremamente bem claro que o fato dele perder não é necessariamente o mercado que faz ele perder, e sim ele que, ele que perdeu por ele mesmo, como eu perdi quando eu iniciei. Eu não tenho como, tipo, se a pessoa vir me entrevistar e que ele fala assim, ó, fala como se fosse na época que você, na época que você iniciou. Eu ia chegar e falar o seguinte, mano, quando eu iniciei, eu fui ganancioso e eu, sei lá, ganhei dinheiro, beleza, mas quando eu perdi, mano, eu perdi uma trolha, então, assim, eu ia ser real, eu ia ser realista, eu não tô me... o cara não tá mentindo, ele realmente perdeu, gente, ele tem que falar que ele perdeu, ele tem que chegar lá e falar assim, gente, eu ganhei, quando eu ganhei foi bom, e quando eu perdi, foi bom também, ele não vai falar isso, né, gente, vai falar que é ruim, vai ter aquele clima negativo, tal, e etc., enfim, então essa é a minha opinião sobre a reportagem, eu gostei da reportagem, ela é, ela, eu prefiro ver aquela reportagem do que ver os croissants aí na, nos anúncios, é porque, é, entendeu, para mim ela vai gerar o mesmo tipo de, de clique, as mesmas pessoas incomodadas, entendeu, assim, então... Então, assim, não muda muita coisa. Assim, não. Inclusive, no mercado não vai mudar muita coisa também. Isso aí vai gerar muito mais engajamento. Eu acho que depois dessa reportagem, as pessoas vão procurar saber o que é. E eu acho que essa reportagem, por mais que ela seja negativa, ela vai gerar engajamento relacionado a day trade. né? E vai entrar mais CPF, cara. Porque a galera gosta do risco, a galera gosta do dinheiro fácil. É isso mesmo. Né? Não tem por onde correr. É, eu agradeço a todos. Deixa o like aqui. Se inscreva no canal e entre no grupo do WhatsApp. É muito importante você vai estar lá, porque lá eu coloco tanto estudos né, referentes às operações que eu faço, e quanto opiniões pessoais. Claro que nunca passando dica e nunca passando nenhum tipo de recomendação de investimento, mas sempre tentando é, trazer transparência e, e focando mais na parte da educação financeira. Tá? Agradeço a todos vocês aí que assistiram e valeu!